No estúdio do DF no ar, eu tenho o prazer de receber o relator da CPI do Feminicídio da Câmara Legislativa, o deputado Fábio Félix. Está aqui com a gente, deputado. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, prazer. Em ser muito meu. obrigado. Bom, com o senhor. Tudo joia. Deputado, chamei o senhor para responder uma pergunta que eu não consigo mais responder. É, o que é está que acontecendo aqui no nosso Distrito Federal? 30 casos registrados, nós ainda estamos no meio de novembro, e, e se os números prosseguirem assim, eu tenho medo do que vem pela frente. Olha, nós estamos no ano recorde, né? Eu acho que é um absurdo. A situação do feminicídio no Distrito Federal é uma epidemia e a gente precisa falar sobre isso. Falar para poder, inclusive, achar soluções para esse problema. As mulheres não podem continuar morrendo. Esse é o principal problema, deputado, porque é uma coisa que nós já havíamos comentado aqui no DF no A, né? É, nós vencemos algumas barreiras. Por exemplo, a briga de marido e mulher não se mete a colher. Ah, existe caso ainda de que gente vê aquilo ali e fica calado. Mas se você pegar o sistema da polícia militar, né, todo dia você vê lá alguém denunciando. As denúncias. É, olha, a mulher está sendo agredida, a mulher tal, isso está acontecendo. Não é fácil, né, Juliana? Denunciar não é fácil, tem que ter coragem, a pessoa tem que ligar, tem que se expor muitas vezes, falar com a autoridade policial. Então, esse primeiro passo ele é fundamental. Alguém fazer essa, essa passar para a polícia que houve um caso de violação contra uma mulher. E aí nós chegamos ao segundo ponto. A resposta policial é muito rápida. A polícia militar, por exemplo, ela tem hoje uma força-tarefa que trabalha especificamente acompanhando casos de violência contra a mulher. Né? Quer dizer, a resposta do Estado, ela no primeiro momento, ela aconteceu. Uhum. Né? E, e alguns casos nós temos mais de 4 mil medidas protetivas, 900 atendidas em parte, é, 600 negadas. E mesmo assim, se você pegar essas 30 mortes, é, esses 30 feminicídios, pelo menos a metade já tinha medida protetiva. É, ou seja, até que ponto elas são efetivas? É, eu acho que essa questão do funcionamento e da rede de atendimento posterior é uma questão fundamental que a gente precisa trabalhar. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, lá na Câmara Legislativa, pode ajudar, inclusive, nessa questão específica. A gente precisa entender aonde que estão os vácuos no atendimento na política pública. A mulher vai à delegacia ou há uma denúncia da violência. E depois, qual é o acompanhamento? A Polícia Militar tem o PROVID, que é um excelente programa, mas infelizmente hoje ele tem um efetivo ainda reduzido. Então a gente precisa aumentar o efetivo do Provid. Mas não é só isso. Na saúde precisa ter um atendimento de qualidade, um atendimento que é orientador. A mulher precisa também pensar as medidas junto com o um atendimento de qualidade de autoproteção. Porque muitas vezes ela sai da delegacia da denúncia e continua exposta. Em casa, na rua. Porque a gente não está falando do feminicídio agora só em casa. A mulher já não se sente segura é no lugar de segurança máxima da gente, que é na família, que é em casa. E ela também não se sente segura na rua, no transporte público, na parada de ônibus. Então o Estado ele precisa repensar a proteção é, a, a proteção à mulher. É assim, a violência tem acontecido em tantos territórios diferentes e a proteção precisa ser repensada com urgência. Esse é um tema que pede de nós, do poder público, da imprensa, da sociedade, acho que urgência, essa é a palavra para a gente conseguir resolver. Não é um fenômeno fácil. O feminicídio é um fenômeno complexo, que tem a ver com o machismo, que tem a ver com a forma como a sociedade enxerga a mulher, né, muitas vezes objetificando a mulher, não compreendendo o seu papel histórico né, de sujeito de direitos, né, com posição própria. Então, acho que para enfrentar esse problema, a gente precisa de prevenção, mudar a cultura da sociedade e refazer esse caminho das políticas públicas. Deputado, a CPI ela foi criada há pouco tempo, né? Nós acompanhamos, inclusive, as visitas que grupos de mulheres fizeram à Câmara uhum. pedindo. O governador Ibanez Rocha, inclusive, é, criou um programa que, que prevê prioridade para a recolocação profissional da mulher, vítima de violência. É, o, o Distrito Federal está respondendo. Agora, o que todos nós gostaríamos de entender é como funciona a CPI. É, ela foi criada, depois você teve a, a eleição da mesa. O senhor, acredito eu, está com a função mais importante, que é relatar tudo o que foi discutido ali dentro e ao final do prazo de funcionamento da comissão, porque ela é temporária, é, explicar para a, o, o poder público, para o Estado, o que é que pode ser mudado. Explica pra gente esse cronograma, por favor. Olha, isso é muito importante, porque a comissão parlamentar de inquérito é o instrumento mais poderoso que o poder legislativo tem para fazer alguma coisa. É um instrumento que tensiona as instituições, né? Você abre um inquérito parlamentar para poder tratar de um tema de grande relevância. Então a gente instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de muita luta, como você disse, das mulheres que foram para a Câmara Legislativa. Eu fui indicado como relator dessa CPI e agora a gente fez um cronograma de trabalho até o final do ano, que é ouvir as autoridades sobre o que está acontecendo, estudar, se debruçar sobre os dados da Polícia Civil e ouvir também os movimentos sociais, a sociedade civil, ouvir as especialistas que entendem sobre feminicídio e analisar os vácuos de cada um dos casos. Nós solicitamos, foi aprovado pela Comissão parlamentar de inquérito, todos os inquéritos de feminicídio de 2019 e os detalhes de todos os casos desde 2015, quando a lei foi criada no Congresso Nacional. A gente quer entender todo o processo. E ao final da comissão parlamentar de inquérito que o primeiro prazo é de 180 dias a gente vai ter a oportunidade de apresentar um relatório, um relatório denso, mostrando para o poder público para as instituições do Estado o que, que é preciso ser feito para melhorar essa política pública. Então o nosso desafio é produzir um bom relatório. A CPI ela vem para apontar os problemas, porque de fato se estão morrendo tantas mulheres que não têm proteção, tem problemas. Então o primeiro, acho que o primeiro passo para a gente resolver a questão da violência contra a mulher, a questão do feminicídio, é a gente reconhecer que há problemas nessa área e há problemas graves. O poder é, é. público e aí quando eu falo poder público não é só o governo do Distrito Federal. O poder público é o governo, é a Câmara Legislativa, é o Ministério Público, é o Tribunal de Justiça, são todas as instituições que precisam reconhecer o seu papel. E a imprensa, acho que tem prestado um grande serviço, porque a imprensa inteira tem feito coberturas, eu acho que é muito densas, analisando os casos, mostrando para a sociedade quão absurdos são esses casos. Deputado, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade do senhor. Boa sorte nos trabalhos. Eu sei que o senhor tem uma missão dificílima pela frente. E eu tenho certeza que é um desejo do nosso diretor, Luciano Ribeiro, colocar a Record TV Brasília à disposição da CPI. O que vocês precisarem, o que estiver à altura do nosso trabalho, pode contar com a gente. Câmeras e microfones à disposição. Muito obrigado e a gente deseja que a gente possa avançar e para um novo momento no Distrito Federal onde as mulheres tenham suas vidas garantidas, sua dignidade e os seus direitos. Perfeito. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito mais. Até mais.